Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Frari, Essa é a segunda videoaula que a gente é, tem falado sobre desenvolvimento de interface visual para com NetBeans, ok? Então, é, nesta videoaula eu já estou assumindo que você já baixou o seu NetBeans mais recente e que você já está com ele aberto aí no sua, no seu, no seu computador. Bom. Primeiro passo que a gente vai relembrar é como é que era a tela que eu havia planejado anteriormente. Então, a tela do mockup. Então, vou mostrar aqui a tela que a gente planejou. É, ela tem basicamente é, essa, essa parte visual. Ela vai ter um botão de fechar, né, aqui que você pode ver. Ela vai ter uma opção para o usuário sair. Ela vai ter uma opção para acessar a tela de cadastro. E uma opção para acessar a tela de relatório. Bom, a janela também vai ter um título, né, e deixa eu só configurar aqui meu tempo, senão eu vou passar do tempo, ok. Muito bem, então nosso passo agora é criar o um nosso projeto e entender como é que eu crio essas telas visuais utilizando o editor visual do NetBeans. Então vamos lá. Vamos criar um projeto, na opção Novo Projeto, ok. Aí, aí Novo projeto aí nessa janela é, é um wizard, você vai selecionar a opção Java e vai selecionar a opção aplicativo Java, ou seja, pegar o default de uma aplicação Java você clica em avançar, próximo né? o meu NetBeans está em português e aqui a janela seguinte você vai ele vai perguntar qual é o local onde eu quero salvar essa minha aplicação, então aqui é importante você definir o um nome para o projeto e a localização nessa segunda uh, opção do campo. Então vou selecionar aqui o nome do projeto, é, vou chamar de Sistema de Cadastro de produto, Produtos. Uh, o local onde eu vou criar o projeto é o local padrão, eu vou mudar para apontar para o meu desktop. Aí no caso, se você estiver usando Windows, você aponta aí para o seu desktop tem a pasta desktop aqui no caso do Mac tem a pasta desktop e aqui dentro eu vou criar uma uma pasta chamada projeto projeto é, cadastro de produtos só para ficar mais organizadinho né e vou selecionar essa pasta e vou mandar abrir aí ele já apontou para lá e agora a gente pode então é, finalizar a aplicação. Okay? É importante você deixar habilitada essa opçãozinha criar classe principal, porque ele já vai criar o um método main e definir como projeto principal, porque se você tiver vários projetos no, no teu sistema ele já vai deixar como projeto principal. Então vou finalizar, ele demora um pouquinho aqui para carregar, as primeiras vezes ele é um pouco mais lento dependendo da sua máquina também vai ser mais rápido ou mais lento aí à medida que ele cria uh, o seu projeto principal ele já definiu aqui uma classe chamada sistema de cadastro de produtos e já implementou o método main dentro do código fonte então esse aqui vai ser nosso ponto de partida para nós codificar o nosso programa ok? então agora eu vou uh, colocar um, um system ln apenas para garantir que isso aqui está sendo chamado né? testando o sistema deixa eu, um, deixa eu aumentar a área aqui para você ver melhor pronto. e pronto você pode salvar então e clicar em Rodar esse projeto, como você configurou um ele no projeto comum de Java, você pode simplesmente clicar. Se tiver o um método main, ele já vai rodar esse programa, ou então você pode clicar com o botão direito e colocar executar arquivo. Aí ele vai executar somente esse arquivo que eu estou atualmente selecionado. As duas formas, ele mostra que está carregando aqui embaixo, e na saída do output, né, ele vai mostrar. Uh, o log que eu mandei imprimir conforme a linha 18 aqui do código okay. então ele executou e parou porque não faz nada e a partir de agora eu já posso então criar as telas, as janelas principais do sistema para você fazer isso você pode clicar aqui com... deixa eu mostrar melhor aqui você pode clicar em novo e ele vai perguntar o que, que você quer criar normalmente você criaria uma outra classe mas aí entra então a história do editor visual para você criar uma tela, você simplesmente vai definir aqui o é, formulário JFrame, que é a classe que representa as janelas visuais usando o pacote Swing. Okay? Vamos clicar nessa opção e ela vai perguntar o nome da tela, o é nome da classe na verdade, então eu vou chamar de Tela Principal, que vai ser a ideia daquela telinha que a gente mostrou do, do mockup é interessante você definir um pacote aqui para que ele não crie isso na raiz então eu vou definir um pacote chamado telas okay? meu tempo acabou mas eu vou finalizar como eu demorei então eu vou ficar só mais um pouquinho para exemplificar aqui a criação da tela veja que o NetBeans está carregando aqui o mockup da tela e já está mostrando aqui o editor uh, as opções projeto se você tiver em versão inglesa vai mostrar design aqui e source for, source que é o código fonte agora você então você pode ver que você tem deixa eu minimizar essa tela aqui nós temos aqui é, um, a paleta de componentes eu gosto de jogá-la para cá dela ela te mostra mais opções nessa paleta de componentes, então a ideia agora é você selecionar os componentes que você deseja e arrastar para a representação da nossa tela, que é essa área aqui. Uh, no nosso caso, a gente tem então uh, um botão, aliás, três botões, né? mas eu vou colocar um botão só, que é o botão sair, então vamos pegar aqui a opção botão, vou arrastar para cá, veja que já mostra, eu já posso alinhar, né? mas a princípio eu vou simplesmente arrastar o botão aqui quando eu seleciono o um botão é, eu posso procurar então a, a, propriedade de, a aba de propriedades eu vou deixar ela fixa aqui no meu caso então ela, ela vai deixar, ficar nessa área de baixo e aqui você pode é, configurar as opções que a tela tem uma das opções que o botão tem é o Text então eu vou dizer que o Text vai se chamar Sair você confirma com Enter e aí ele já colocou a opção sair aqui. Bem, agora eu vou rodar o aplicativo. Se você rodar o aplicativo, ele vai mostrar para você a saída, ó, testando o sistema. Porque ele procurou a classe que tem o método main, que é essa classe sistema de cadastro de produtos. E eu não, não fiz um código ainda para chamar essa tela. Então o que a gente vai fazer agora? Uma pequena modificação. Na, no método main e vou codificar aqui então. Vou criar uh, a instância dessa classe tela principal usando o seguinte código: vou declarar aqui, é, na verdade, nem precisa declarar, pode fazer new já. Tela, é, tela principal, tela principal. O NetBeans reconhece e, quando você faz isso, ele vai automaticamente importar aqui na linha 7 e já faz um new em cima dessa tela. E por fim, é, para que ela seja é, chamada, eu tenho que chamar setVisible, passando aqui true para ela. Pronto. Isso aqui então, a, dessa forma eu já consigo fazer ela aparecer. Se então a gente clicar de novo em rodar, ele vai chamar o log e vai carregar então a, a nossa tela. Deixa eu, ele mostrou aqui na minha janela primária, aqui na janela secundária. Pronto, está aqui a opção. Se eu clicar em sair agora, ele não faz nada. Que, então, na próxima aula, a gente vai continuar uh, a nossa videoaula fazendo o resto da tela e entendendo como colocar eventos para que o sistema possa fechar a janela, bem como outras funcionalidades. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.